E aí, amigos do Rio Maframix, sejam todos bem-vindos. Hoje um bate-papo com o vereador, presidente da Câmara de vereadores aqui de Rio Negro. O meu amigo Ricardo Furquim, ele que é do Progressistas, né? Acertei? Acertou. Progressistas, é. né? Antigo PP. O antigo PP, antigo né? Progressista. Ricardo, seja muito bem-vindo. Antes Douglas. do político, eu queria conhecer um pouquinho o advogado também. Sim. Obrigado, obrigado pelo pelo convite por estar participando aqui com você. É, já fazia algum tempinho que era para para ter participado já mas agora deu certo então eu sou me formei em 92 em no, de 92 a 94 eu trabalhei como oficial de justiça em Joinville concurso lá e depois voltei para Rio Negro onde comecei a eu vim para ajudar a cuidar do meu pai, que estava doente à época. A mãe estava sozinha, então vim para cá. E daí comecei a assumir a administração do presídio de Mafra. Fui diretor do presídio lá por sete anos e meio. E, e daí também daí comecei a advogar. Atuei um tempo como... a função de defensoria pública que tinha na, na prefeitura. E então, desde de lá... Eu advogo, então, faço a atuo na, em diversas áreas, advocacia criminal, civil, família, é, previdenciária que nós estava falando um pouco antes de iniciar o nosso bate-papo e desde lá estou na, na advocacia. E a advocacia ela é uma referência para muita gente, né? Eu recebo aqui no jornal muitas pessoas que se formaram em direito mas que não não der continuidade no, no, na, na advocacia, Sim. mas dá uma formação bem ampla. Né? E muitos também né, porque dos advogados, né, do, muito dos políticos vêm dessa desse setor né, ou é Sim. jornalistas é, ou são é. É, advogados, médicos né, é. e você Chega na política, como quem inicia o furquim político? Então, interessante isso que você falou. Até Sabe que eu não tinha parado para pensar sobre isso, né, em relação a jornalistas, professores. A professores. Mas é que a gente acaba é, estudando né, ou participando de tantos assuntos relacionados à política. A vida da gente é política, né? E então isso atrai. E o advogado, além disso, tem a questão mesmo jurídica que a gente acompanha das leis, analisa leis né, e trabalha com as leis como operadores de direito então é uma coisa natural e eu assim, desde quando eu voltei aqui para Rio Negro em 94 eu sempre participei muito das das, das entidades sabe, eu fui presidente da Fundir é, dos clubes de serviços como o Rotary Club né? eu fui presidente duas vezes do Rotary Clube de Rio Negro é... Participei como assessor jurídico da Casa do Menor, da Ana Zornick na época, da, da APAE e assim por diante. Então, é, sempre estava participando do Conselho Municipal das Cidades, de administração, e eu sempre gostei de, de participar, né? de dar, auxiliar como, como pudesse, né? dar é, opiniões, e, enfim... Então, é, foi assim. Daí começou, em, eu acho que, eu não lembro o ano, fui convidado para me filiar a um partido. Aí eu disse, olha, eu quero colaborar com quem for com a cidade. Pode... Eu nem, nem sabia, sinceramente, como funcionava. Eu disse, pode me filiar em um partido que vocês acharem que eu posso ser último. a né? época, eu fui, eu fui filiado no PSL. Daí eu fiquei no PSL um período, acho que quatro anos, quando fui convidado para assumir a presidência do Progressista, que era o PP. Também nem sabia o que fazia, presidente de partido, como funcionava. E eu disse, óbvio, se for para colaborar. na época, eu fui até Curitiba, né, e, então, assumi daí a presidência do partido que eu estou até hoje. E é sempre, eu gosto, sabe, eu gosto de, dessa, da participação, da, dessa atuação política eu participei de algumas eleições é, essa é, eu acho que é a terceira se eu não me engano e eu fiquei sempre como primeiro suplente né a, a, a anterior é essa por exemplo eu fiquei como salvo engano o sétimo mais melhor colocado digamos mais votado e acabei mas pela questão da legenda daí eu cair para décimo né como são nove cadeiras eu fiquei de fora e agora dessa vez deu deu certo estou então, gostando da experiência é eu entrei em 2015 eu fiquei um mês assumi como vereador e em 2020 também mais um mês e daí agora 2000, em 2021 que eu entrei né então estou mas estou gostando da experiência está sendo bem bem gratificante Furquim a, a política assim você falou né na tua resposta anterior ali eu vejo muito por mim assim a, você tá aqui do outro lado, né? É uma, um jogo político. Você faz parte da política da cidade, né? Quer você ou não, você faz parte dessa da política. Sim. E aí quando você começa a observar, aí você vai dizer, poxa, eu posso mudar. Né? Eu acho que dá para mudar, dá para melhorar, dá para, dá para ir por esse caminho e ir por aquele outro. Isso a gente consegue fazer tendo um eleito. Um exemplo disso. Né? Mas, talvez Não tão bem sucedido Mas isso prova O ex-governador de, de Rio de Janeiro né? Que agora está preso uhum. Mas era um, era um juiz né? Nós temos ali o Sérgio Moro Também juiz e agora é candidato A presidência Senado, o Senado acho, né? Né? Tem, tem o Dallagnol Outros também que estavam lá E falou, ó, nós temos que mudar E para mudar o, o, o jogo Tem Participar, que mudar as regras né? Né? nesses primeiros dois anos teu de mandato né o que que você já conseguiu fazer de mudança de transformação que você acha oba, valeu a pena essa, essa minha minha chegada não é assim Douglas eu, eu, eu dá para dividir eu acho em duas fases né então é, do, do ano passado que eu assumi e assim ó é, te confesso também que é só a gente estando lá dentro que você realmente vê como é, sabe? Porque a gente está acostumado, quando não participa e você, a gente ouve muito, né? Isso é, o vereador não faz nada, não trabalho, só vão na sessão, né? e de fato não é assim. É, tem muita coisa, sabe? A importância do trabalho, se as pessoas, é, assim, que, que estivessem mais próximas, soubessem, é muito grande, é muito relevante. Então, eu, eu divido assim: ó, em 2020, digamos que eu fiquei um mês, que, onde eu pude apresentar diversos projetos de lei, que vários, apresentei 13 e 11, foram convertidos em lei. É, o ano passado também apresentei é, cinco projetos, todos foram convertidos em lei. Agora, esse ano, tem dois projetos. Um eu apresentei nesta terça-feira, inclusive, que é o um projeto a criação Jardins de Mel que chama, que é a Prefeitura organizar nos espaços públicos, né, através de parcerias, tem até aquela ONG Voz do Rio, que está avançada nesses estudos da criação de a, das abelhas sem ferrão, né, no município. Então, para incentivar a importância da polinização da, das plantas e tal, e, e incentivar as crianças a trazer para essa questão ecológica, e então em espaços públicos, jardins, praças, escolas, né, a criação das casinhas, né, com as abelhas de, de várias espécies que tem sem as nativas, né, em é, inc inclusive tem no município para a produção de mel. Então é uma coisa. De é, forma gratuita. Sim. E então esse spa, esse projeto que eu entrei a semana e as, na próxima semana vai estar dando entrada em outro projeto que é, é Junho Violeta. <coughs> Desculpa. Que é, é uma na verdade é um projeto que que ele incentiva a conscientização nas escolas e público em palestras e tal contra a violência contra o idoso né pessoa o que ocorre muita gente sabe pessoas vulneráveis então é, eu, e daí eu divido então em relação ao ano passado quando se começa a, a se inteirar de como funciona mesmo todo o mecanismo estrutura da Câmara de Vereadores e agora esse ano como presidente da Câmara então assim é, não é uma crítica né mas é quer dizer é uma crítica construtiva na verdade sob o meu ponto de vista e alguns colegas é, concordo também com essa visão eu acho que a câmara está né? tá, eu acho que está melhorando mas estava muito trabalhando de forma amadora sabe então eu acho que tem que, a gente tem que modernizar a câmara para deixar torná-la mais eficiente sabe mais mais efetiva, é que isso obviamente re reflete né e vai reverter para o serviço público. Então, a gente tem, é, tem diversas coisas que nós estamos fazendo este ano, a gente assinou agora, eu acho que faz uns dois, dois meses, é, um, um convênio com, com o Senado Federal, que é um, um programa que tem a Interleges. Então, é, na verdade, vai criar, até já tá, já, já criamos agora, e agora tá, nós estamos é, municiando esse esse portal da Câmara, que o que nós temos ele vai ser descontinuado e criado esse esse portal, esse interlegis que é, que é do, do convênio com o interlegis. Porque o, o nosso portal hoje ele é ponto .com, ponto .com se usa para comércio. comércio, né? então tem lá o, o ponto jus, é a justiça é, é, e o leg né, que vai ser o nosso é legislativo do legislativo é, o gov né que é, quando é do governo do Paraná é ponto gov né. então deixar uma estrutura mais é, direcionada mesmo para o legislativo então ele esse portal vai ter assim uma maior transparência possível vai poder auxiliar os vereadores também com projetos ou, projetos de lei, e então a gente tá, nós estamos tentando né, modernizar, por exemplo, até então, é, não tinha os vereadores, não tinham computadores, né? então, é muito papel, papel toda semana, então, por exemplo, numa sessão da Câmara, vem um projeto, por exemplo, da, da Prefeitura para nós analisarmos, vai ser para votação, às vezes faz referência a algum artigo da da Constituição, de uma legislação ordinária, mesmo do município, você não tem ali disponível na hora, né, para você pesquisar aquilo. Estando com, com, com o computador, você vai clicar ali em cima da, daquela lei que está fazendo referência e você vai ver do que, do que se trata, do que está falando. Então, sabe esse tipo de modernização é importante, porque se a gente quer evitar que às vezes se aprove alguma coisa né, muito rápido, sem poder ter mais uma, um aprofundamento dessa e conhecimento dessa lei é, então diversas coisas assim que tinham que, que nós não tínhamos a gente está querendo é, fazer eu sei que às vezes é, é controverso tem as pessoas que são contra contrárias tem aquela visão para que né? é, sempre foi assim é sempre foi assim tem que economizar veja a questão da economia é claro que tem que economizar não, não pode desbanjar. mas nem sempre a economia é sinônimo de eficiência às vezes tem que investir. Então nós temos feito cursos, né, possibilitado aos funcionários, aos servidores que participem de cursos. Até essa semana que vem, vamos participar de um curso lá sobre sobre tramitação de projetos de lei. Né, que isso não era feito. Entende? Então eu acho que isso é muito importante. E nós mesmos, é, esse ano já fizemos dois. Eu participei já de dois cursos. Vou participar de mais para a gente estar tá melhor, é, atualizado mesmo, né? Então, agora a gente adquiriu um carro, por exemplo, já fazia 20 anos que estavam querendo comprar carro, não, não comprava, sempre tinha alguma um empecilho, e daí muitos podem dizer, ou algumas pessoas né, dizem, é, mas por que, por que que em carro? Porque é necessário, né? hoje não é certo, daí o, o servidor é, da Câmara é usar a serviço público, né? a serviço do município, do seu veículo, né? então qualquer coisa que faça tem que ser com o seu veículo a gente tem que diversas vezes tem que ir a Curitiba ou vai visitar em busca de recursos vai falar com um deputado vai no governo do estado né? você com seu com seu veículo né é, é gasto né é pedágio etc Então hoje nós, nós não temos é, diárias né? a gente só só é ressarcido o valor que se gasta né com, com viagens então existe um equilíbrio né? existe uma, uma preocupação óbvio que não haver é, se esbanje, né? Mas então acho que tem várias coisas que a gente está é, tá tentando modernizar, sabe? Deixar a questão de concurso público, por exemplo, a gente está querendo, está aprendendo, nós iremos fazer é, concurso. Precisa ter áreas, por exemplo, procurador jurídico. Tem que ter no um procurador, né? do, do hoje tem o assessor jurídico que é não é concursado. Então a gente quer fazer concurso. É, eu defendo algumas ideias que, como eu disse, eu sei que são polêmicas, mas a gente tem que é, defender aquilo que acredita. Né? A gente não pode ter, eu acho, não, não pode ser hipócrita, né? ou fazer um, só um, um discurso político para ficar bem, sabe, para a opinião, a opinião pública. Né? A gente tem que ser sincero e mostrar quais são as, as situações, quais são as relevâncias, as importâncias, para a opinião pública saber entender e poder é, é, é, é, dar um parecer, né? O é, poder concordar ou não com você. Então é, é isso. É assim, eu acho. Eu tenho uma, uma visão que os vereadores deveriam ter assessor. Sabe, por exemplo, eu sei que é uma, é uma questão polêmica que nós estamos, estamos conversando para poder assessorar mesmo. Porque se, se você tem uma, uma pessoa que tem assessoria e, e te, traga informações que são necessárias Uh, localidades, em localidades em relação a projetos em relação à legislação o teu trabalho vai ser mais eficiente né? então porque a, a maioria em regra dos, dos vereadores eles são profissionais trabalham em algum, né, ou profissional liberal ou funcionário público na, na sua maioria então nessa nesse fato eu acho que é, é muito importante você ter né uma, uma assessoria hoje a gente tem é, trabalha de forma precária, mesmo no, no prédio que hoje a gente trabalha é, é adaptado né? então hoje nós estamos em, em, em estudos né? é, já foi solicitado para o município um terreno, uma construção esse é um, é um trazendo para você né, é um assunto polêmico mas enfim, nós, a gente tá não está decidido, mas estamos estudando essa possibilidade, a viabilidade de, de construção de um prédio novo próprio para isso para a Câmara de Vereadores hoje está adaptado a gente usa a parte de cima do, do antigo fórum né é um prédio lindo histórico mas a gente está adaptado falta espaço né então tem a princípio duas opções ou se a gente pega todo o prédio para adaptar para é realmente adaptar nas ad demandas. é porque hoje assim até ac acessibilidade para as pessoas então hoje existe um, um elevador que é um elevador de carga na, na realidade que às vezes não funciona, às vezes acontece algum problema, quando chove dá problema na questão parte elétrica. Então, a gente pensa em... A ideia seria uma construção de um, de um prédio novo com acessibilidade correta, térreo, rampas, né, tudo, tudo moderno. É um auditório municipal né, que possa é, oferecer isso para a comunidade, né, para trazer a comunidade mais junto da, da Câmara de Vereadores, é, mesmo escolas públicas, às vezes, é, formatura, algum evento, né, às vezes tem que contratar lugar espaço, quer dizer, um lugar bonito, apropriado, confortável, né, que possa oferecer isso para a comunidade. Né. Não é porque é uma escola pública que tenha que usar um espaço ruim também, Sim. ou adaptado. É, eu, eu vejo da questão da Câmara, inclusive é, hoje se morreu uma personalidade do município, na câmara não dá para fazer o, o velório o comportamento que não tem estrutura é. para isso né e já teve vereadores familiares que queriam né, homenagear ali o familiar que foi sim. teve uma representatividade do Política, passado sim. e a câmara não pode abrir são, são coisas assim que se só vê quando realmente precisa é. a câmara realmente ela está defasada ali a sua estrutura física e você acha que isso é, seria possível num, num tempo é possível, é, é claro que a gente quer reabrir, abrir o debate, né? porque sempre tem as, né? sempre tem o, as opiniões diversas. diversas. Né? Então, eu, a gente, eu entendo que tem muitos assuntos, a mudança às vezes gera desconforto, né? E é porque aquilo que você falou no início ali, mas sempre foi assim, né? mas para quê? Então, eu acho que não, acho que tem que procurar evoluir. Mudar. O... Você respondeu a minha pergunta que eu iria fazer agora, eu vou te fazer uma outra aqui, para deixar você em saia justa. Aí. Você falou, né, citou um pouquinho sobre a, a, a Câmara, né, a ação dos vereadores. Você não acha que a Rio Negro tem uma tradição de ter uma Câmara muito quieta, muito sossegada, muito paz e amor? Olha, é como eu te disse, sabe? É, agora quando a gente está ali dentro, você começa a ter uma televisão está de fora né ou às vezes a gente há uma tendência também na maioria da comunidade de não acompanhar né, de perto aí só de... aí eu até quero fazer uma ressalva porque Daniel ah. né, nem, nem que gente, não, não é porque a gente quer guerra sim é que de... tem coisa assim que legal vamos aplaudir mas tem coisa pera lá vamos hum. repensar né? é sim. isso que a gente precisa é, eu eu acho assim pelo menos nessa legislatura eu acho que está havendo debates a gente tem feito reuniões sabe que às vezes não é eu acho desnecessário ficar o, o embate de início pelo menos se for preciso na sequência assim o embate é assim público sabe você usar numa sessão por exemplo da câmara atacar o porque daí você já às vezes você você fecha a, às vezes uma possibilidade de um diálogo sabe então assim a gente tem feito nós temos nos reunidos então em outros horários né ou de manhã ou na câmara ou na prefeitura há é, o debate mesmo com os vereadores então existe o, conversa para entendimentos, tem, às vezes vem um projeto que vem para nós, a gente não entende o que está ali, eu acho que é uma coisa está tá equivocada, troca ideia. Então, o município sempre está de portas abertas, sabe, assim, há um diálogo bom. Então, é, talvez, olhando de fora possa aparecer, sabe? É que também, assim, ó, a gente vê em muitos, muitas câmaras, em outros locais, que existe aquela coisa do holofote, que é, que é polemizar. Uhum. né? Então eu quero ser o polêmico, eu quero ser o, o, o, o cara que critica, sabe? Levantar bandeiras e tal. Tudo bem, é o estilo de cada Mas, um. E às vezes até a crítica é justamente para você fazer uma oposição ali e destacar, né? É. O, assim, eu, eu tenho para mim que os vereadores, eles são, talvez, né, na minha... Ó, Humilde opinião aí, a classe política, né? Se a gente pode dividir por classes, o, o, os mais os que mais sofrem preconceitos, né? Porque ah, o vereador certo. não ganha tudo aquilo que as pessoas é. acham que ganha, né? as pessoas têm uma visão distorcida, né? De, de, de um vereador, é, se deve receber muito lá, ó. A, Uh. faturinha de luz e água para pagar. É. Né? E as pessoas não entendem que a função do vereador não é essa. É a função sim. é legislar, né? criar ferramentas para o benefício não só mesmo, mas sim, da comunidade. Né? Como que você avalia isso? É, já queria isso. te fazer uma pergunta para nós finalizar nosso bate-papo. Quais os teus planos, Furquinho, daqui para frente? Tá, então, voltando ao primeiro questionamento. É, é, de fato, sabe, a gente as pessoas é, como não acompanham a maioria é, se, se critica o vereador não faz nada o vereador não por, porque assim as pessoas têm que entender né, o problema muitas entendem mas algumas principalmente essas que criticam muito o vereador não é um mestre de obras né então hoje você tem muito assim a rua está ruim então é para que esses vereadores sabe então assim quando tem demandas é, as pessoas que porque não tem por que você não, não procurar ajudar né? Mesmo politicamente, há é interesse. Ninguém também, volto a dizer, ninguém pode ser, querer ser hipócrita. Né? Tem, existe interesse político. Né? Se você me, me pede, né? independente de a gente ser amigos ou não, né? o cidadão vem e reclama de alguma coisa, você procura atender, né? buscar a solução. Mas essa questão mesmo é, de legislar, né? de fazer, ou mesmo fazendo indicações de projetos. Por exemplo, um projeto que eu, nós já conversamos em outra oportunidade. É, tem lá uma indicação para um projeto que eu tenho para fazer criar parques lineares na cidade né? nós moramos numa cidade que leva o nome do Rio começou pelo Rio né? tinha o um antigo porto fluvial ali atrás do antigo Banestado né? que desativado tem aquele casarão ali que está abandonado, que poderia se fazer uma, uma, uma, uma concorrência para empresários é, adquirir aquilo, né, a provitura desapropriar, enfim, para se criar ali um, por exemplo, uma espécie de uma marina, né, para se guardar barcos, a, atrairia a, os interessados, pessoas que hoje não tem barco porque, a, a, alguns fatores, mas um, às vezes não tem onde guardar o barco. Né, é, podia fazer uma, uma, uma parceria, dois, três amigos, comprar um barco, já tem onde onde deixar ali transformar numa restaurante, uma cafeteria, uma choperia, alguma coisa. Né? Aquele prédio é lindo, antigo, iluminação, um deck para peixaria ali né? o, é, o nosso frito, frito à é, tarde, é né? um lambalizinho é. frito, né? E enfim. Mas é, então são proje projetos, né, que que a gente não é só pedir pedra, pedir lombada, é, trocar lâmpada. né? Então isso se você cria um parque linear em toda a margem do rio, para as pessoas poderem fazer o exercício, caminhada, bicicleta, é, lugar para você passar um final de tarde, mesinhas, a, a arborizar aquilo com a vegetação nativa, né, que, que, que contribua com a preservação do rio. É, um local para pesca, como tem em, em cidades aqui próximas, né, atrairia né, o bem-estar da população, até turismo, deixar um lugar bonito. Então, é, o, o trabalho do vereador, além de analisar, fiscalizar o, as ações do, do Executivo, é, analisar os projetos que vêm, é, aprovar ou não, pra, propor emendas. Então, eu realmente, de fato, eu acho que, pela importância e pela responsabilidade que tem, é, o que se investe, ali o vereador é pouco. né Você vê em outras outras cidades. Porque uma vez eu conversei com uma eleitora uma que estava dizendo assim, quando estava se discutindo a reposição inflacionária dos vencimentos de todos os servidores da... Para você ter uma ideia como funciona né a ideia. Então, era a reposição inflacionária, acho que era 6%, alguma coisa assim. O que, que significa? Era a, o que a inflação correu do salário né, de todos os servidores, então era essa reposição dos servidores da prefeitura dos servidores da câmara e dos agentes políticos que seria o prefeito, vice, secretários e vereadores né? tá. daí saiu em alguma e alguns é, jornais daqui da cidade sim vereadores votam o, o aumento do próprio salário né? então claro, eu, eu entendo também a parte da imprensa, que não foi aqui o teu caso mas de alguns, de alguns jornais, que usam isso para chamar atenção, né usa aquela manchete. Mas qual é o problema? Que Muita gente lê só a manchete. Daí a gente fica assim, absurdo, estão votando o próprio salário. Primeiro que é só o vereador que pode votar isso. Não tem, não não é, não existe outro que pode votar né, essa questão. Então é obrigado se for... E não, não se tratava de aumento de salário. Era uma correção da perda inflacionária. Daí eu lembro que na época eu até eu questionei, mas não faz sentido. porque que essa discriminação daí? porque de todos os servidores se dá... Né, e daí fica os agentes, né? o, o, o vereador fica, fica de fora, ou o prefeito e, e vice, não é, não, é, não é certo. Então não dá para ninguém. Né? Não, porque ganhando mais, não faz nada. Daí eu encontrei com uma, com uma, uma pessoa e ela disse assim: é absurdo, está aumentando. O vereador não devia ganhar nada. Disse, Olha, você pode se candidatar numa próxima, e daí se você se eleger, você doa teu salário. Né? você acha que ganha né? mas, mas venha, participe, já veio alguma vez na câmara né? venha ver o que, que, se, o que se faz né? o, a importância, a responsabilidade do trabalho e tal, porque olha, realmente sabe? você fica é, passa o dia, eu a semana inteira não, não vou só na terça tô a semana inteira na câmara, em vários momentos né? é, você vai de manhã, fica, às vezes fica a manhã inteira, vai à tarde de volta, né? você deixa de, de, de atuar, de fazer, exercer a tua profissão você está deixando de de, do teu ganha-pão, digamos, da tua profissão, para uma finalidade que é pública, né? Para você servir o público, ter essa, essa função. Então, se as pessoas começassem a, a perceber isso, sabe? Eu acho que é, ficaria melhor assim o, o esse entendimento, né? Essa, mas eu respeito, né? Eu acho que, como eu disse, eu sempre vou lutar por aquilo que eu acredito, né? Se desagradar, sinto muito, posso estar errado mim em alguma posição e nada impede que eu volte atrás, o que reconheça que estava errado. Então, isso quanto a isso é tranquilo. E a outra pergunta que você fez era... Então, os planos políticos para os próximos... Olha, Douglas, assim, ó, eu tenho gostado de estar tá, né de tá nessa atividade, da, nessa atuação. A gente pretende fortalecer o nosso partido, né, o nosso grupo. É, a gente tem né, o apoio lá do Ricardo Barros, que é o deputado federal. Temos... Uh, hoje é o líder do governo né, na Câmara de Deputados. Temos o apoio da deputada Maria Vitória, que é uma muito uma deputada muito atuante na Assembleia do Paraná. Então, a gente quer fortalecer o grupo, é, at atrair mais pessoas para o nosso grupo, é, é, ter assim um entendimento com outros partidos também e te ter um grupo forte né, e estar tá à disposição para participar das atividades, né, seja com a com atual com os políticos da cidade então seja para participar junto o debate pode ser como oposição ou como situação porque hoje assim é uma coisa interessante mesmo quando é oposição, como a oposição como é uma cidade pequena a gente não acaba sendo inimigo do outro né? a gente pode discordar politicamente você pode ser de uma outra ser oposição a, a nós ou não mas a gente pode continuar sendo, sendo amigos, né? Então ao, ao respeito. Então assim de início é manter esse trabalho que eu acho que está sendo bem bem desenvolvido. Eu pretendo agora assim nesse nesse primeiro semestre fazer uma, um balanço, um resumo do que foi agora como presidente da Câmara, né? Do que está sendo desenvolvido e, e vou terminar então esse esse ano tentar fazer uma legislatura da melhor forma possível fazer diferente esse até era o, meu, o lema da minha campanha né é fazer diferente eu acho que estou fazendo e e o futuro não sei vamos vamos ver o que o é. futuro a Deus pertence é, é isso aí é, é a gente tem ouvido falar a gente que está em todos os lugares né a uhum. gente não é Deus aí mas está em todos os é. lugares praticamente ou é num evento num lugar do outro e a gente tem tenho ouvido falar muito bem do vereador Ricardo Furquim. Recentemente, você também ganhou um prêmio de destaque pela ah, atuação na é, é Câmara. Parabéns. Obrigado. Pelo, é, foi pela ontem pela... Até a entrega é, como vereador de destaque. Mas assim, até ó, eu, eu agradeço até, lógico, né, as pessoas que votaram, tal, que, que escolheram né, como vereador de destaque. Mas assim, todos os vereadores ali se destacam, né? cada um na sua área, no seu, na sua comunidade ou enfim, no bairro, né? Todos são bem atuantes, sabe, assim, eu vejo todos bem intencionados, então a gente está... E a ideia, quando voltando aquela um questionamento que você fez, assim, que a, é, a Câmara é muito calma, né? De fato é, não, não há, assim, grandes embates ou brigas, mas porque a gente... Eu eu vejo, pelo menos é a minha visão, que todos têm um entendimento do bem comum, sabe? Então, mesmo vereadores que são oposição, é, não criam problemas, como a gente vê em vários locais, principalmente em, em, em Câmara Federal, né, que tem partidos que são contra sempre, não importa se isso vai ser bom ou não, é contra. Né. Aqui não, então se é bom para a comunidade, bom para o município, então por isso que a coisa fica tranquila, eles votam favoráveis. Então, assim, embora eu tenha recebido esse prêmio como destaque, vereador de destaque, alguma coisa assim a, a atuação, né, é, mas todos... Todos são bem atuantes. Vereador né? mais atuante de Rio Negro. É, mas isso, né? É. é, eu agradeço. É, mas é obrigado. uma boa lembrança, né, pra, Sim, com certeza. Como cara. No primeiro ano aí, como presidente, é. ser uma, é, lembrado é dessa ser. forma, né? É. Fedor, fica aqui meu abraço. É. Um obrigado. abraço a todos os seus pares lá, né? Eu sempre desafio obrigado. os seus colegas vir, mas acho que os caras têm um medo do microfone aqui, <risos> <não>? que <risos> nada, o negócio de vir. Eduardo, só suas considerações finais para nós finalizarmos o nosso bate-papo? Agradeço, agradeço Douglas, agradeço vocês aqui, o espaço, né, o Rio Mapa Mix, as pessoas que nos, nos assistem e estou à disposição, dizendo que eu estou querendo sempre é, melhorar né, e que as coisas melhorem, que a nossa Câmara de Vereadores seja mais eficiente cada vez, mais é, moderna, né, então é essa que é a ideia, eu espero que as pessoas entendam isso. Que o que nós estamos querendo é modernizar a câmera para tornar o, o mais eficiente o trabalho né, em prol do interesse público é isso que a gente quer parabéns para você que nos acompanhou pelo youtube lembra que a gente também está no instagram no facebook na nossa web rádio só você entrar lá no site rilmaframix.com.br tem a barrinha lá rádio você também pode acompanhar essa entrevistas e outras aí na nossa programação Compartilhe, curte, divulgue e a gente se encontra logo mais a qualquer momento. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.